Olá, pessoal! Hoje, nós vamos aprender quando e como fazer o uso do apoio de pés. Se após a regulagem da cadeira, seus pés não tocarem completamente o solo, o uso do apoio de pés é obrigatório. No entanto, seu uso não está restrito apenas a esses casos. Além do conforto, o uso de apoio de pés favorece uma postura adequada, diminui as fadigas dos membros inferiores e contribui para uma boa circulação sanguínea. Uma dica para encontrar a altura correta do apoio de pés é observar a linha formada entre o joelho e o quadril. É importante que o joelho esteja um pouco abaixo ou na mesma linha que o quadril. Atente-se para que o joelho não fique acima da linha do quadril. Isso pode causar encurtamento da musculatura. Como fazer a regulagem, nós vamos aprender agora. Com os pés do apoio em formato de X, utilize a roldana central para regular a altura do equipamento. O ajuste pode ser feito com a ajuda dos pés. E com os pés descalços, utilize as esferas para massagear e relaxar. Essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!